Homens e mulheres de aço, trabalhadores e trabalhadoras de todo o sofrimento, nós estamos se solidarizando com os trabalhadores e trabalhadoras da Avibraz, que estão alguns meses sem receber o seu salário. Nós precisamos que todas as autoridades se compadeçam e olhem com muito carinho para esses trabalhadores e trabalhadoras. São pais e mães de família vivendo momentos difíceis que precisa de um carinho e de uma atenção.